tudo bem eu espero muito que sim certo primeiro eu quero agradecer a vocês as mensagens que deixam para mim aqui nos comentários cada uma mais maravilhosa que a outra só tenho que agradecer mesmo muito obrigado pelo carinho que vocês têm comigo e com o meu trabalho isso faz a gente fazer coisas boas e maravilhosas para vocês certo muito obrigado mesmo a todos vocês um forte abraço que Deus sempre continue abençoando o caminho de cada um de vocês Certo? Então vamos para mais um passo a passo. É, vamos usar aqui ó: três garrafas PETs desse formato aqui ó. Certo? Duas desse formato e outra assim. O que é que vamos fazer? Vou começar aqui por essa. Eu vou cortar o fundo dela. Então, pessoal, com essas duas metas que você cortar no fundo, ó, certo? Vamos reservar ela aqui no canto. Aí essa tem a marquinha aqui. Então eu vou cortar aqui. E outra aqui. Aí eu dei uma cortadinha aqui, pessoal, ó. Com a ajuda da fita, ó, vamos só prender aqui. Ó, pessoal, prendi uma parte, aí fiz a mesma coisa com a outra. E vamos colocar aqui. Ó, pessoal, agora vamos cortar essa, essa parte aqui, ó, do gogó. Ó, pessoal, aqui, ó, eu dei quatro piques, ó. Pra colocar o cano. Certo? E aqui eu vou repetir a mesma coisa com a fita. Pelo menos assim. Ó. ó pessoal, aqui ó, eu tenho. Eu comprei 2 metros de mangueira para aquário, certo? Aí vamos colocar aqui. vamos pensar aqui com a fita, OK? Essa. Pessoal, aí tem esse pedaço aqui, ó, de papel filme, esse conezinho, certo? Aí eu quero que ele fique assim, ó. Certo? Aí eu vou só furar aqui para encaixar isso aqui. Vou prender também com a fita. Essa parte aqui, ó. Ó, pessoal. Com um pedaço dessas tiras aqui, ó, e tecido, o que que eu vou fazer? Eu vou enrolar todinho aqui, ó. Vou enrolando. Aí aqui eu vou amarrar. pessoal ó com esse arame aqui a gente vai fortalecer todo esse trabalho todo vamos envolver vamos encher isso aqui tudo de, de, de, de arame certo eu já envolvi tudo agora eu vou colocar isso aqui para fazer uma base para segurar certo isso aqui vai ser como se fosse uma pedra aí aqui eu só vou sem muita coisa só cortar mesmo só dar uma arredondada certo Ó, pessoal, vou fazer aqui o buraquinho do meio. Aí eu pensei que tava gravando, mas eu já fiz aqui as barbatanas, certo? Pra colocar aqui, ó. Um aqui. E a outra aqui. E esse cano, ó, vai ser encaixado aqui. Assim. E eu vou prender tudo isso aqui com arame novamente, certo? Ó pessoal, prendi aqui ó, certo, todo preso, agora vamos pegar isso aqui ó, e encaixar, ó. o golfinho, aí vamos terminar de prender. Ó pessoal, aqui eu fiz uma nada de cimento, coloquei uns tecidos e agora vamos em envolver aqui, certo? Pessoal, eu vou prender aqui ó, a boca dele aqui, certo? Aqui é um balde com areia, eu só vou prender para a gente trabalhar melhor. pessoal aqui ó eu passei fita a gente foi aqui com o nalho. já coloquei um aqui para segurar a barbatana certo agora vem pra cá Essa mesma coisa, eu vou fazer do outro lado, certo? Ó, pessoal, essa aqui é a, a parte de cima da barbatana. E eu também vou prender com arame. Eu adiantei essas partes aqui porque eu não vejo necessidade de fazer com vocês. eu sei que vocês vão fazer direito, certo? Aí eu vou só prender aqui com arame. pronto pessoal, fica assim, ó. Certo? Aí eu fiz essa massa aqui, ó. de uma de para uma de areia para fazer uma base aqui atrás enche de cimento ó oh, pessoal já fiz isso aqui esse detalhe todinho vai ficar assim que eu quero bem rústico aí com um pedacinho assim de massa ó eu vou só prender aqui a barbatana dele para ficar melhor, para a gente começar a modelar, pessoal, já secou. E, e uma explicação: ele ficou muito para cima. Eu peguei, e botei essas pedras aqui, ó, e puxei enquanto ele tava mole para ficar para cá, certo? Para ele não ficar muito é, é, é, com, com a, com a, a boca para cima. Eu queria que ele ficasse assim. Certo? E aqui eu coloquei arame, ó. Pra uh, reforçar também as barbatanas e vou também fazer do mesmo jeito. Só fiz enfiar aqui, ó. Então a máscara que a gente vai usar essa aqui, ó de amadecimento um para uma de areia. E vamos deixar esse golfinho aqui tipo uma coxinha gigante, certo? vamos, vamos aqui descer. Aí vamos fazer primeiro essa parte aqui, depois a gente faz do outro lado. Pessoal agora vamos fazer só as marcações aqui ó, no rabinho do peixe, certo, do golfinho, isso eu vou fazer nele todo e dar o acabamento atrás. Pessoal eu voltei aqui só para gente fazer o rostinho do nosso golfinho certo, e eu vou colocar no olho essas pedrinhas aqui que eu achei, que é pedrinha de aquário, e aqui nesse detalhe aqui eu enchi de pedrinhas ó, fiz pedrinha de cimento e coloquei aqui. E é a mesma massa, certo? De cimento e areia pra gente começar a trabalhar essa parte aqui do, do, do golfinho, ok? Aí vamos só umedecer, ó. Ó, pessoal vamos pintar o golfinho certo é com pigmento mesmo preto e branco eu vou misturar nessa tinta aqui ó que é para parede branca para dar uma tonalidade cinza e ficou assim ó. ficou esse cinza aqui certo mas eu queria que vocês vejam como ficou aqui ó, atrás onde vai sair ó a bomba vai ficar aqui ó vou colocar aqui a bomba de água que eu fiz umas pedrinhas como eu tinha dito Certo? E agora vamos só pintar, ele todo de cinza. Pronto pessoal, ficou assim certo? Com terminar aqui eu vou passar a resina acrílica, a base de água, e colocar já ele na fonte. Ó oh, pessoal, o resultado foi esse do nosso golfinho chafariz Espero muito que vocês tenham gostado, e quem já gostou desse passo a passo, aproveita se inscreve no canal, ativa o sininho para novas notificações e você ser avisado para próximos vídeos, certo? Deixa um joinha, compartilhe, não deixe de compartilhar os nossos vídeos com as pessoas que gostam também desse conteúdo, certo? Comenta lá embaixo, e pessoal muito obrigado para vocês que ficou até agora, e até o um próximo vídeo se Deus quiser. Beijo!